Todo mundo aí já ouviu falar em HDMI, Wi-Fi, USB. Mas você sabe o que realmente essas siglas significam em inglês? Pois é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Check this out. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Estou aqui na casa da minha mãe, né? Acabou de levantar, deixou a cama arrumadinha. né? Então eu estou gravando um formato de vlog aqui para ensinar para vocês, fazer vocês... Prestar atenção, aliás, a gente fala muitas coisas do inglês no português e a gente nem percebe. As siglas mais famosas que utilizamos em português vêm do inglês. Como, por exemplo, HDMI, USB, Wi-Fi, DVD, LCD, entre tantas outras. Todas elas são é, vêm do inglês. E eu vou ensinar para vocês o que cada letra dessas siglas significa. Então... Acompanhe comigo. The first one is going to be USB. Check this out. Entrando no quarto do meu irmão aqui, ó. Tem esse cabo aqui, ó. Cable. And this is USB. Ok? Cabo USB. Na verdade, USB significa Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Esse é o significado. Aí aqui na televisão, ó, a gente tem um cabo HDMI, né? HDMI. É o cabo, né? Que significa High Definition Multimedia Interface? High Definition Multimedia Interface. Que coisa, hein? É melhor chamar de HDMI mesmo de USB, né? Actually HDMI HDMI USB. Já que a gente tem um televisor de LCD. Olha minha, minha bermuda. Estou vendo reflexo? Aí estou meio vestido, hein? Então a, a sigla LCD significa Liquid Crystal Display. Liquid Crystal Display como se fosse um display de cristal líquido, né? Algo nesse sentido. Aí, ó, fuçando o quarto do meu irmão, guarda-roupa dele aqui, ó. Na verdade, encontrei esse aparelho aqui. Acho que é um aparelho de DVD, né? né? Bem no vagabundo, inclusive, bem paraguai. Porcaria! So DVD means digital versatile disc. Digital versatile disc. Algo como um, um disco digital versátil. Something like this, learners, ok? DVD, digital versatile. Pare não parei pra pensar nisso, meu, nem no HDMI, nem no USB, nada disso, que coisa. Deixa eu fechar aqui pra esconder as cueca velhas dele. Já aqui no andar de baixo, né, a gente tem o Wi-Fi, que é a minha mãe ali. Dá um oi, mãe. Que coisa mais fofa, é. gente. É, eu vou ensinar como é que se diz Wi-Fi, é, o que significa Wi-Fi em inglês. A senhora sabe o que significa Wi-Fi em inglês? Não. Não? não. Wi-Fi em inglês significa wireless fidelity. Repete né? <risos> novo, mãe. Wireless fidelity. <risos> Vamos lá, mãe. Wireless Fidelity. Muito bem, mãe. Excelente aluna. Very good, mãe very good. Então aqui que sai Wi-Fi, né? Wireless Fidelity. É como se fosse fidelidade sem fio. Wireless é tipo sem cabo, sem fio. E Fi é como se fosse a sigla de Fidelity. Também nunca reparei isso antes. Que coisa, né, mãe? Muito bem. Tem também os, o, a sigla PDF, né? PDF, que é Portable Document Format. Portable Document Format. Um, um formato de documento portátil, algo nesse sentido. Que eu utilizo muito, inclusive, nas nossas aulas de inglês ao vivo, né? Aqui no YouTube. Ou então no nosso curso de inglês, Júnior Silveira, na arte da conversação. Arquivos para você baixar, praticar e fazer a sua homework, né? Os PDFs. Portable Document Quais dessas siglas vocês já sabiam? Quais que vocês não sabiam? Quais outras siglas famosas no português que a gente usa, emprestadas do inglês, que eu não citei e vocês gostariam que eu citasse aqui? Será que eu rolo uma parte 2 desse vídeo? Então deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser muito importante para os nossos próximos vídeos. E é claro, deixa o seu like para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho para você ser avisado sobre os próximos vídeos. E siga lá no Instagram, Facebook, em todas as redes sociais.